Salve galera, beleza? Foi o Pedro aqui na área pra mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou estar comentando sobre a 00 Nation, né? O Supostamente o um novo time lá do Taco, Cold, enfim, né? Eu não sei se já vão ter anunciado isso, eu não sei se isso já vai acontecer, eu não sei qual a situação, mas pelo que estão noticiando a 00 Nation entrando na vaga da God Sentine M e eu acredito que é uma parada que vai rolar. Então eu vou deixar meu comentário aqui o que, que eu acho sobre esse time, beleza? Então já deixa seu like, aí, é, se inscreve no canal, comenta aí embaixo a sua opinião, se você acha que vai dar certo e o que, que falta, se falta alguma coisa pro time, beleza? É lembrando aí. Patrocinador do canal é GG Drop, 15% de bônus. Usa o cupom do Felper aí que vocês vão estar tá ajudando e eu vou fazer um sorteio especial só pra quem usar o cupom, beleza? Bora pro vídeo. Salve galera, Felpera aqui e hoje eu tô muito feliz em anunciar a nossa grande parceira do canal e das streams a GG Drop, galera. A GG Drop tá com nós, o maior site de abrir caixas de skins do mundo. Então, usa meu cupom aí que vai estar tá dando 15% de bônus pra você em qualquer depósito. E além disso, né? Eu vou estar tá sorteando itens em parceria com o site. Além disso, você também vai ganhar uma roletinha grátis lá pra você brincar dentro do site pra você se divertir. Tem o Shoot Range lá, que a cada um dólar que você deposita, você ganha uma bala e você pode usar essa bala atirando nos alvos pra você ganhar mais itens, itens mais caros. E eu vou estar mostrando pra você nas streams, nos vídeos como você pode se divertir. Então, usa lá o cupom FELPS pra você estar tá ganhando 15% de bônus. E é isso, galera. Bora pro vídeo. Tamo junto. Valeu! Minha opinião é o seguinte, galera. Show é uma que aparentemente muito boa. Eu conheço... Não tem como um time que tem muitas promessas, e muitas promessas boas, como Trai, Lata e do Mal, que evolui muito rápido, não ser considerado forte, né? Eu acho que é um time que... Eu vou dar meus pontos positivos aqui e um único ponto negativo que... Eu acredito que seja bem maleável, bem... Dá pra resolver isso fácil, sabe? O ponto negativo, galera, é... o ponto positivo, desculpa, é que são jogadores muito bons em cluts. Todos ali sabem jogar cluts, todos ali sabem se posicionar. É... Trabalhando com o Taco esse mais de um ano na God's Day, eu vi que ele é um cara que... Ele cobra e arruma os mínimos detalhes. Aquela, aquele pensamento que você tem numa hora da situação é cobrado e ele é treinado o tempo todo. E isso é bom porque vai pegando na mente do player. E acredito que isso é um ponto positivo pra eles. Ele sabe se posicionar, ele sabe jogar. Por exemplo, o um round pede alguma coisa de tipo, sei lá, você precisa fazer mais boa que uma flash. Todos os jogadores vão saber fazer ela. Independente de quem esteja vivo, eu assim, não posso dizer muito pelo Tribe, porque eu nunca joguei com ele. Guys, estou aqui só para lembrar vocês e pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like aí e também ativar o sininho aí, porque eu vou estar suando o vídeo o tempo todo para vocês, beleza? Se puder também compartilhar com seus amigos. É nóis, tamo junto. Bora pro vídeo. Mas, assim, questão de dos quatro ali, todos ali sabem fazer um suporte muito bom. Então, eles vão acabar sabendo fazer as bombas. Eles vão acabar arranjando uma solução pro round. Porque isso é importante, galera. Você como um capitão ou você como jogador, se você tem. Todo mundo sabe fazer as bombas. Você pode achar uma solução ali na hora. Faz essa smoke aqui, vamos molar só aqui, entrar na mira. Vamos, sabe, é, é, é muitas variáveis. Então, acredito que isso vai ser muito bom. É... Vai ser muito importante. São jogadores que sabem jogar com tempo, são inteligentes pra caramba. E, mano. Assim, é um time que não tem muito como dar errado, assim, vamos dizer, né. Claro que tudo é possível, mas é um time que com certeza com o tempo vai ser um sólido top 10 ali, pelo menos, porque são jogadores muito bons, assim, tem muito potencial e, mano, eu vou estar torcendo por eles com certeza. Eu acredito que o único ponto negativo, né, a galera tava brincando, tava comentando na live que ah, já tô pedindo, vaga, cativando, guys, não tem a mínima chance, desejo toda a sorte do mundo pra eles, o relacionamento, né, que a gente tinha como time, acabou já faz meses e eu só torço por eles, pelo melhor deles e que, que foi um prazer ter jogado ao lado deles, mas acredito que o ponto negativo é que eu acho que talvez falta alguém agressivo ali, vai faltar alguém que vai abrir espaço, vai querer fazer alguma coisa diferente, porque isso facilita muito também o jogo do capitão às vezes. O capitão pode começar um round, ele tem, você vai estar num 13 a 13 um 12 a 13 um jogo muito importante, talvez ele tá sem ideia. E um cara que vai lá e faça essa função de abrir um espaço, ganhar um espaço, às vezes não precisa nem matar, mas ele ganha um espaço, talvez facilite pro capitão e pro time, né? O cara vai lá, ganha um espaço e coordena o time como que quer que faça. Aí o capitão, mano, ele já... Aí já flui mais naturalmente, entendeu? E eu acho que vai faltar um cara que faça isso no time, né? Você pode pegar exemplos como, sei lá, o Fern, o Imperial, o Roar, o da, da Copiag, é isso, Copaig Flames. São jogadores que fazem isso muito bem, são jogadores que incomodam, que eles estão em busca de espaço o tempo todo, né? Talvez isso possa ser um ponto negativo, mas que eu acho que é bem maleável, eu acho que é um ponto que, que esse time pode resolver facilmente, beleza? Então essa, essa foi a minha opinião. Eu acho que vai ser um time com certeza muito bom. Tem muito moleque bom lá. E dois jogadores muito experientes. Mas ainda mais se o coach, né? O coach era voltar a ser o que ele era. Jogar o que ele jogava, né? Aí, aí talvez complique pros outros. Mas é isso, guys. Tamo junto. Obrigado aí pelo vídeo. Deixa seu like aí mais uma vez. Usa o cupomzinho aí. O editor vai botar na tela. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.